Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como comprar SDAO pelo celular, atendendo a pedidos aí do pessoal que está com essa dificuldade, não tem computador e pelo celular você compra a qualquer momento. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, pessoal, vocês têm que ter cadastro na GateU e na Binance, tá bom? Como que você vai estar tá fazendo? Você tem que ir na Gate.io, copiar a carteira da Gate.io, ir na Binance, mandar o SDT para a Gate.io, para assim estar comprando as moedas SDAO. Então, vamos lá, pessoal. Entra aqui na Gate.io, logar aqui na Gate.io, e aqui eu venho em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 Cola o endereço da carteira, escolhe a mesma rede que a gente escolheu lá na corretora Gate.io BEP20 BSC. Tem que escolher a mesma rede, tá pessoal? Se você escolheu outra rede lá, você escolhe também aqui a mesma rede que vocês escolheram lá, senão vai dar errado. Então vamos escolher aqui BEP20 BSC e vamos clicar em confirmar olha aqui ó BSC BEP 20 para não ter erro tá pessoal para não ter erro tem que ser a mesma rede nas duas BSC BEP 20 agora selecionou clique em confirmar aqui vamos colocar na quantidade vou clicar em máximo aqui ó máximo que é tudo que eu tenho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 Olha aí, ó. Já caiu aqui os 200 dólares. Então agora a gente já pode estar tá fazendo a compra das nossas SDAO. Aqui no menu, aqui embaixo, pessoal. Você clica aqui em câmbio. Aqui, pessoal. Já está SDAO. Ó, mas aqui, você clica aqui em cima, ó. Em cima dessa palavra. Você pode pesquisar pela moeda. Clicando aqui, ó, Em pesquisar. Aí você coloca aqui, ó. SDAO. Se não tiver Aí aparece ela para comprar com o SDT e com o Ethereum. Nós vamos clicar aqui com o SDT. Aqui, é... vamos deixar limite, ordem limite. Aqui o valor, vamos deixar esse aqui, ó. O valor é esse mesmo, ó, 18. E aqui, pessoal, a quantidade, mais embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, 100%. Aqui ó, tem 100%, tem 75%, eu vou colocar 100%. E aí, clico aqui em comprar, ó. Clico em confirmar. Agora, eu vou colocar a minha senha de segurança, você coloca a sua. E confirma. Pronto, a gente já fez a compra. Agora, eu vou clicar aqui em carteira. Eu vou verificar quanto que eu tenho e qual moeda eu tenho, né? Conta spot, clica aqui e aqui vocês já vão ver: aqui ó, SDAO eu tenho US 198 dólares e 83 centavos de Dal. Então, pessoal, é dessa forma que compro o SDAO aqui na corretora Gate. Hill. Se restar alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando aí que eu vou estar respondendo vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!